E tem o número 10 é o PL805 de 2017, do vereador Gilberto Natalini. Cota do vereador Gilberto Natalini. Vereador Reis, vereador Assume, é a de vereadores. Dispõe sobre a criação do Parque do Bexiga. Oh, e da Natalini! Vereador Natalini! Fase da discussão. Já que yeah. o oh, que aconteceu no executivo vai começar Tem discussão, hein? Vereador Natalini! Em discussão e de votação, os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado com registro de voto contrário. Valeu, Naparigu! Valeu, Napalingu! Eu quero agradecer aos colegas que nos ajudaram a aprovar todos. Todos. Mesmo aqueles que discordaram, que tiveram a gentileza de declarar o voto, mas não obstruir a votação. É importante falar isso. Segundo lugar, presidente, eu queria dizer que aqui, presente está o Zé Celso Martinez. Tá, Zé Celso. E está também, presidente. Presidente, turma, presidente, olha a lista de apoiamento. São 116 entidades 116 entidades que apoiam, que assinaram, inclusive a Igreja da Quiropita. E também são 22 vereadores coautores do projeto. Muito obrigado. Viva São Paulo! Viva o teatro! Quero também cumprimentar ao Jesus José José Martinez Correia e a todo, todos os amigos do teatro e amigas do teatro-Oficina, para que tenhamos o o Parque do Bexiga, Parabéns! Parabéns. Sena, vereador Gilberto, Natalini e todos que assinaram esse projeto importantíssimo para a vida cultural de São Paulo e de todo o Bixiga. Querido José Celso e a todos vocês, um beijão, um abraço a todos! Obrigado por me comentar. A luta não acabou, né? agora é a sanção, é uma parte difícil. É um momento decisivo para São Paulo e para o mundo, porque trata-se de um parque, um parque com muitas árvores. A cidade acabou de sair de uma crise, a, a cidade acabou de dar um show de fim do mundo. Com, essa, com esses rios todos enterrados e com essas explosões das águas, tudo, isso está ligado ao fim do mundo e esse parque é o oposto disso. É um grande acontecimento para São Paulo, mas para o mundo, porque ele está dentro dessa era contemporânea, desse esse combate contra uh, o, o, os estragos que, que têm sido feitos na natureza. Mas a felicidade disso ter aprovado como ele foi aprovado e como vai ser o Parque do Bexiga, faixa floral ou o Rio Bexiga, né? um projeto que é um indicativo para toda a cidade, é um projeto completamente ecológico, que é uma inspiração para essa cidade que foi, que foi há dois dias atrás, foi inundada, uma chuvarada anunciando exatamente aqui em São Paulo que o fim do mundo não é coisa de brincadeira, é para valer. Né? E nós estamos numa direção exatamente oposta. Nós estamos direção a, a, a a preservação da natureza, a sagração da natureza, a nossa deusa da natureza é que comanda o Parque do Bexiga. E essa aprovação hoje, então, tem um sentido histórico, internacional, mundial. Agora é muito importante uma mobilização vem cá, vem cá, vem cá. forte para o sancionamento do prefeito Bruno Covas. E nós estamos junto nessa, a coisa mais importante agora é uma grande campanha de mídia virtual e de presença, de, de mobilização social no poder da presença, para o nosso querido Bruno Covas sancionar o Parque do Bixiga. Esse sonho que vem sendo cultivado há muito tempo e que a 40, luta da Oficina, que o Oficina 40 anos fica ali com uma raiz muito forte para sustentar, ele não é nem dessa geração, nem da minha. É uma geração. Ele é de uma de um movimento realmente de que a vida continue. De, de, de que a gente, gente pare de construir coisas que não podem mais ser construídas, que o cimento pare de imperar. Que essa visão bandeirante, que aqui é um prédio dos bandeirantes, inclusive, tem uma frase imensa lá embaixo que ela comece a voltar atrás, porque não tem mais como cimentar nada, não tem mais como pôr mármore em nada, é hora de parar de querer ter essas coisas acima e que a natureza, a água, a vida, o ser humano comece a ser mais importante. Tem uma coisa bonita na nossa descoberta desse atual projeto do Parque do Bexiga, que é o protagonista desse movimento todo, que é o Rio do Bexiga. Até então a gente vinha só... Não só, mas assim, pensando em construir um espaço cultural para aquele terreno. Mas uns tempos para cá a gente descobriu que o Rio do Bixiga é a grande, o grande xamã, o grande ponta de lança desse projeto. E nesse projeto a gente aflora ele, ele dá as nossas direções para construir ali não só um parque, mas um lugar que seja voltado para um programa cultural. Um lugar que coloque aquele terreno, aquele terreno que tem toda uma geografia, toda acidentada, porque o bairro do Bixiga é um bairro que tem uma hidrografia, muito maravilhosa, muito rica, e aquele terreno ele coincide com essa, esse cruzamento do rio do Bixiga que atravessa essa geografia, então um espaço muito é, rico nesse sentido para a gente experimentar um projeto piloto para que esse lugar seja o parque do rio Bexiga, como a gente está chamando, porque o rio ele é o protagonista desse movimento. E para que seja um lugar que se coloque aquele terreno, aquela geografia e o bairro do Bexiga em cena. E o mundo. E o mundo. E e o mundo. mundo. Não, inclusive, nesse momento, aquele terreno está sendo martirizado pelo ah. Grupo Silvio Santos e é, pela Trevo, que alugou aquele espaço, e lá por tá quanto tempo, está um virando um lixão. Eles estão descartando essas lâmpadas, estão botando um monte de entulho ali. E aquele canteiro de obras ali, o lado dessa sabeste, é teoricamente organizadinho, mas eles estão descartando muito material perigoso ali, logo em frente ao Teatro Oficina, exatamente ali no, no, na parte mais verde do terreno. Então eles estão martirizando esse lugar. Então, eu espero que essa vitória hoje, ela, ela dê uma outra direção, inclusive, para essas pessoas que, nesse momento, são os, os responsáveis, né? os proprietários, os locadores. E também, eu acho que deveria ir é, alguém da prefeitura, da, da coisa de saúde, de dengue, porque ali está um é. foco de dengue, tem um monte de gaveta cheia d'água, eles estão fazendo um terrorismo... É, lixo, lístico, tá, tá rolando uma guerra de lixo biológica naquele espaço e é muito importante trazer isso para a luz também, porque a gente tem uma luta muito grande para o prefeito sancionar, mas ao mesmo tempo que está acontecendo aqui, agora é muito urgente e é preciso uma mobilização gigantesca para enquanto não se decide é, como será a gestão, começa aquilo, ter uma intervenção imediata em nome da natureza, e da, da, da, e humana, da saúde humana e pública. não humana, e dos bichos e das, das plantas. O um grande problema em São Paulo é a impermeabilidade do é. solo. Não vai adiantar fingir que não é isso. E o Parque do Bixiga é para permeabilizar o solo, é para arar a terra, é para respirar a vida. E tem um movimento rolando que está online, que é um abaixo-assinado, de entidades, instituições, todo mundo, sociedade civil, quem se sentir chamado para formar um coro em defesa e apoio do Parque do Bexiga. Ele está online, a gente vai entregar esse documento, que já está com mais de 100 assinaturas, para o prefeito, como uma forma. Já tá com lá, mais, 300. A... mais de 300 agora, porque está assim, numa velocidade estonteante. Nossos apoios, a gente vai entregar ele para o prefeito, para que o prefeito entenda que assim, é um apoio para além. Cultura é da cultura, é dos movimentos sociais de luta pela terra, é dos indígenas. É, Caseta Pinambá assina esse documento, o Crenac vai assinar esse documento. É um documento e é um apoio que extrapola, inclusive, a Estado de São Paulo. Fernanda pela Montenegro indígena. apoia. É, é, é, uma, é uma luta do teatro, é uma luta do circo, é uma luta do cinema e é uma luta pela da terra, vida. da terra, da vida, exatamente. É uma luta nossa com a terra.